Olha, família, olha essa sense, olha. Ave Maria, trouxe uma sense, uma regidite dos brabos, família. Dos brabos, tá ligado? Deixar os créditos aí do CRI do, aí na descrição, tá ligado? Uns brabos da regidite, tá ligado, né, família? Melhor regidite que tem aí na atualidade, tá ligado? Não tem condição, família. Família, deixa o like no vídeo, família. Bora pegar... A meta aí de 10 like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora pegar aí a meta aí de 200 inscritos, família. Na humildade mesmo, fui. Fui. Telling all your friends you don't want to be a friend of me you making up like All the penalties, I wanna talk about this But they're talking to an enemy, I've been broken down Like my food in my stomach, hating these Feelings, but act like I love it I don't wanna cheat, nah, I want fair play I don't wanna crash land like an airplane I want you back, but when you act like that Like a one-sided talk, you don't call me back Yeah, times were hard, and when you left They got harder, my bed got colder And my room got darker, I'm still in love I know, so are you, well I pray For the rain when our skies were blue I'm still in love, I know, so are you Let's talk tonight, and we can talk it I see dead eyes on the verge of suicide. I realize it's not alright. I'll find my way to idolize it. In my eyes, I reach the sky. Tell me if I'm lost in all the days it took. I can all lie high without a second look. Voltei, família Você tá vendo, né, família, como é que é essa assim Só voltei oh, Não tem condição Essa aqui mata hack fácil, família Fácil, fácil, fácil, família É, família, dá pra ver Já que o negócio tá bom O Instagram é do, do cria aí, ó Passa lá, família, também pra dar uma fortalecida pra ele lá O cara é massa É bom pra caralho, mano Você é louco, traia só as melhores Aí, família, vocês já assistiram até aqui, família, assim é pra extrair aí, é 27, viu? Família, Lies Residit é a melhor do mercado, família. Vocês estão tá ligados que é a melhor do mercado, família. Vocês querem adquirir uma da lá Resedit, hum, Gostosinho no azeite. Não tem condição vocês acharem essa boa, família. Veja a da Lies Residite, família. Vou deixar tudo na descrição, família. A instalação é fácil demais, família. Só se você seguir os metas aí, que é tá fazendo aí, ó vocês vai vocês não dá capa família agora esquece família esquece você não dá capa agora esquece você não dá capa nunca mais que essa rede família é a melhor a melhor que tem família você tem que ver essa rigid família Nossa senhora família boa demais